É tão complicada a vida da pessoa. Assim, né? Eu falo isso porque é, na minha vida, é, eu e o meu irmão, nós fomos seguindo o caminho que a gente queria. Né? Até o fato de ir morar fora, né? eu decidi. E o meu pai falou para mim assim. Por que você quer morar fora? Porque eu quero um sentir livre Ele falou, então vai Então vai. E o meu irmão foi a mesma coisa Agora quem tem um pensamento muito fechado aprisiona os filhos ou os filhos se aprisionam Entendeu? Isso é complicado, né? Não é uma vida tranquila onde você vai criar muita coisa fazer muita coisa boa, né? Nós temos que fazer coisas boas pelos outros e por nós. Temos que não fazer. Senão vai ficando.. Sabe, a tua vida vai ficando toda embaralhada e você não vai conseguindo crescer. Né? Não é o sentido da nossa vida. Né? Vocês imaginem como é que está esse planeta. Esse planeta está numa crise. Total. É. Rússia atacando a Ucrânia, Estados Unidos enviando bombas para a Ucrânia para destruir a Rússia, a China querendo destruir a Ucrânia, meu, isso é o fim da picada, é o fim do mundo. Não tem ninguém com a cabeça boa para falar, por que nós estamos brigando, né? por que nós estamos fazendo besteira aqui? Não tem. Então, a gente precisa é, e crescendo aos poucos né, tendo consciência disso né? senão a gente fica é, amarrando outras pessoas isso começa com, com casamentos com, com, sabe, com os, os filhos com as pessoas parentes a gente começa a se aprender a eles e achar que eles têm que ser felizes que, a nossa custa mas isso não é possível não é? Não é possível. Você tem que deixar todo mundo em paz, todo mundo tranquilo, todo mundo bem. Agora, como é que você vai fazer isso sem se apegar às pessoas? Não. Nós temos que fazer isso. Nós temos que ser livres e deixar os outros livres. Aí vocês vão falar, mas a gente não tem que ajudar? Claro, nós vamos ajudar a todas as pessoas. Todas as pessoas. Não é? Não é uma pessoa, nem duas, nem três, nem quatro. Ajudar a todas.